Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks, é mais mudanças aí para vocês que querem o cartão Visa Infinity Ducks eu acho que melhorou bastante e de, do jeito que estava não melhorou não, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Como vocês sabem, somos o maior canal de cartões de crédito do país e quase que chegando do mundo. Nosso canal aí é o primeiro a trazer as informações do Visa Infinity Ducks para vocês. Como eu sempre falo aqui no canal, para os grupos membros black, os membros iniciantes plenos, amo alta renda aqui no canal, aos mais de 14 mil membros do nosso canal do YouTube, um dos maiores da plataforma do país. E aí eu trago para vocês aqui mais uma informação do Visa Infinity Ducks, referente à contratação do cartão. Como vocês sabem, o BRB ele cresceu muito, principalmente com a chegada do Flamengo Digital, a conta digital do Flamengo, que trouxe um boom para o BRB. O nosso canal foi o único canal e o nosso blog, também altarendablog.com.br, a difundir o BRB no país. Nós ajudamos várias agências, o BRB Matriz em si, a crescer a sua base de clientes, eh, divulgando aqui de forma eh, natural e responsável sobre o BRB, tanto o lado bom e o lado ruim, nós divulgamos aqui também. Participamos de vários eventos do BRB, como por exemplo, o lançamento do BRB Estocar é, de metal e o cartão BRB Estocar, junto a Estocar, quando o BRB firmou a parceria. Fizemos aqui uma parceria, fizemos também a nossa visita junto a Interlagos, a, aos cartões do BRB, lançamento lá em Interlagos na ocasião e também grandes, grandes jantares e eventos do BRB em Brasília São Paulo junto com o BRB, o nosso canal participou juntamente inclusive ao lançamento do BRB Dux, o Visenfit de metal e com isso eu trago para vocês é, juntamente é, uma novidade aí do BRB eu fui o primeiro canal a trazer para vocês também a renda presumida do BRB onde você pode abrir uma conta no BRB eles buscam a renda presumida junto ao Serasa e assim aplica a renda para o cliente caso eles acham que esse cliente é de potencial. E também nós divulgamos que a renda era R$ 20 mil reais para que os clientes conseguissem né, o cartão Visa Infinite Dux. No entanto, na atualidade, com 15 mil de renda, já é possível solicitar o Dux desde que você siga algumas regras. 15 mil de renda líquida, ou seja, a sua renda tem que ser, por exemplo, 20 mil, descontar os, os encargos e tal, tem que chegar nos 15, tá? Então, 15 mil de renda líquida, mais 50 mil de limite disponível no cartão. Então, você imagina ter um cartão Visa Infinite Millennium, Visa Platinum Millennium, né? Você tem que ter pelo menos 50 mil disponível no cartão. 15 mil de renda, 50 mil de limite é, disponível no cartão, mais a reciprocidade com o banco. O que O que é isso, Leandro? É você se relacionar com o BRB, tá? Mas, Leandro, e se eu abrir digital e vir de cara ao Dux? Até então, por volta aí do dia 10 de fevereiro, era possível solicitar o cartão Visa e Dux pelo aplicativo e ser aprovado ao Dux diretamente, é isso mesmo. Vários membros do canal aprovado aqui 150 mil, 140 mil reais diretamente pelo aplicativo devido ao seu alto score poderoso, né? E o BRB, então, estava liberando o cartão automático. O cliente pedia, aprovava o cartão DUX sem nenhuma ressalva. Né? Agora, a partir do dia 10 para cá, mudou tudo isso. Agora, a aprovação do Visa Infinite DUX é somente pela agência. Ou seja, nem a central consegue mais fazer o upgrade e nem a emissão automática como vinha acontecendo. Ou seja, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, passa pelo gerente. Ou seja, você precisa abrir a conta, vai ser aprovado no cartão Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black. E para pegar o Dux, você precisa relacionamento, reciprocidade. E aí eu quero fazer uma analogia com vocês aqui, porque muitos me perguntam que acha difícil pegar o Dux e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo para vocês do mesmo poder de cartões, é, do mesmo poder de cartão de outras instituições financeiras. E lembrando que eu não estou defendendo o BRB, tampouco defendendo outro banco. Tá? Vamos lá. O Eterno do Bradesco: você precisa de 70 mil de renda mais 100 mil de limite disponível no cartão para conseguir o cartão, ou 1 milhão ou mais de investimentos para pegar o Eterno. Já o Autos do Banco do Brasil necessita de 2 milhões ou mais no segmento private para você conseguir o Autos do BB. Já o The One do Itaú você precisa de uma renda de R$ 35 mil reais e um limite pré-aprovado de R$ 60 mil no cartão, ou 5 milhões de investimentos. Já o Santander, o Limiter, America Express de metal, precisa de um investimento de R$ 10 milhões ou mais. Ou seja, o Dux com R$ 15 mil de renda, R$ 50 mil de limite disponível e a reciprocidade com o banco, você tem condições de pegar o Dux. Dentre esses cartões que eu acabei de falar para você, qual é o mais fácil? Ou seja, o Dux é o mais fácil ainda, nas condições que eu acabei de explicar para você. Se comparar o Centurion, comparar o Eterno do Bradesco, o Altos do Banco Brasil, o The One, o Dux ainda é o mais fácil. E dentre esses que eu acabei de falar, o Dux é o melhor cartão do país. Ou seja, o Dunks é melhor que todos esses que eu acabei de falar. Então, mesmo que o banco não aprove automático mais o cartão como vinha acontecendo nas carteiras digitais, ou seja, eu abri a conta pelo mobile, era aprovado junto àquela conta digital, hoje você depende do gerente com aprovação. E já que você depende do gerente com aprovação, nada mais que fazer o uso da conta. Né? Por exemplo, eu uso muito a conta do BRB é minha conta principal, né? o cartão principal é o BRB Ducks, né? é o melhor do país. Então, por que, que eu faço isso? Porque eu tenho um cartão que é muito bom. Né? A conta, pode ser que o banco tenha alguma é, de fa uma falta de algum produto, alguma coisa que falta para mim no BRB, mas o cartão é muito bom. Né? Então, o BRB tem a genial corretora por trás, que para fazer investimentos, a genial é ótima. Né? Você tem o um aplicativo que ele é simples, mas tem um cartão que é funcional, é top. 7 pontos por dólar gasto internacional. Cinco pontos por dólar gasto nacional. 10 mil pontos de entrada quando contrata o cartão. Um ano grátis de anuidade do titular e para os oito cartões adicionais. Acesso ilimitado à sala VIP do Lounge equipe, do Dragon Pass e do Priority Pass para o titular. Os oito adicionais e três convidados por visita para cada programa. Os pontos do cartão nunca expiram. Três pontos a cada real gasto junto ao programa Curta Aí! 15 dias de estacionamento grátis, coberto e exclusivo ali na, em Brasília. Acesso ilimitado na sala VIP BRB Coor aqui em Congonhas, Santos Dumont, Rio de Janeiro e também em Brasília, em todas as salas VIP. Concierge exclusivo do cartão Visa Infinity Dunks. No segundo ano, você pode desentrar a anuidade do cartão, é, que é R$ 1.500 do titular e R$ 750 anuidade dos adicionais os adicionais ele ganha automático 50% de desconto comprando ou não comprando com o cartão e já o titular você isenta a partir de gastos mensais 15.000 a 19.999,99 ,99, você isenta 75% da anuidade já para gastos igual ou superior a R$ mil reais você isenta a anuidade 100% do cartão titular e os adicionais com 50% mas com todos esses benefícios que eu acabei de falar para você diante disso Está aí para vocês a nova fase de conseguir o cartão Ducks com 15 mil de renda, 50 mil de limite e reciprocidade com o banco. Ou, se você tentar abrir a conta pelo mobile é, e for aprovado ao cartão Visa Infinity Millennium ou Black, você vai trabalhar a conta e dar upgrade ao cartão Visa Infinity Ducks de metal. Lembrando que o primeiro ano o cartão é grátis para o titular e os seus adicionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os um abraços então? Dalton Luiz, um grande abraço. Danilo, um grande abraço. Caio Corretor, um grande abraço. Thiago Marlon, um grande abraço. Jalen Barbosa, um grande abraço. Julian, um grande abraço. Marcelo Chen, um grande abraço. Ricardo Vascos de Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.